E aí pessoal, vocês estão vendo o chefão aqui, hoje é quarta-feira, eu estou em terceiro O combo que eu vou ensinar para vocês aqui, de repente alguém já sabe, já faz, mas para quem não sabe É só com rajada dupla, festa energizada e, e é especial Bom, Você já sai com rajada dupla, tá? você vai dar um ataque de rajada dupla de cara, sem esperar nada Espera o ataque que o boss te dá e o, o teu ataque que tu dá em delay, já puxa uma festa energizada Aí ele vai dar energizada no segundo ataque você já dá direto a, a energizada porque o boss não espera o segundo ataque. Você já puxa uma runa no terceiro, já mete um X, faz o KTI. Deixa no automático. Vai dar o X. Tá? Vai selecionar o ataque automático. O que você faz? Espera ele dar o um ataque, você já buga aqui. Ó. Aqui já vai no QTE. Já fica apertando o selo tá? Já mete um selo. Já, já mete um, uma energizada só não consegui completar porque eu tô com o tá pessoal senão você ia conseguir completar ou você fazer o contrário você puxava a energizada depois da energizada tu puxava um, um uma rajada dupla entendeu aí é só olhar o vídeo de novo tá quem tá com dúvida agora eu vou fazer com a habilidade dupla vou, vou mudar a habilidade e vou continuar de repente até passe a chitar Vou começar um novo vídeo aqui para não travo, fazer estender muito.